galera tudo bem com vocês aqui é o Holliman não se esqueçam do like e de se inscrever se ainda não for inscrito e bora pro vídeo de hoje e chegamos à estação mais esperada de promoções de jogos do ano a Steam está chamando seu evento de Steam 3.000 promoção de férias e como sempre podemos esperar por descontos em milhares de jogos o evento começou ontem e vai até o dia 7 de julho, às 14 horas. A página principal do evento destaca a Sekiro Shadows Die Twice, a 99 95, além de claro ter a missão de férias, o desafio Clortex, que jura que não é um golpe, pelo menos não em nós. Espero que o futuro esteja seguro, para participar da missão é só clicar no banner de diversão grátis na página inicial da Steam.